Boa tarde meus queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? amém? É uma alegria, uma honra muito, muito grande estar mais uma vez aqui em Campo Grande, mais uma vez com esse time maravilhoso aí, a turma da casa de Zadok, eu fico muito feliz, muito honrado, com grande expectativa que Deus me use e nos abençoe nessa tarde no nome de Jesus, amém gente? Efésios capítulo 4, verso 26, onde a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, 27, nem deis lugar ao diabo. Eu quero falar hoje com vocês, queridos, sobre o tema Aprendendo a Brigar. Fala para essa pessoa perto de você. Hoje você vai aprender a brigar. Sabe o que acontece? Nós somos pastores, líderes, como o pastor Luciano diz, fominhas, futuros líderes. E muitas vezes eu tenho percebido que pessoas tão cheias de Deus, tão de oração tão comprometidas com a palavra, pessoas apaixonadas por Jesus, que tem uma linha correta do evangelho, da doutrina, uma vida de caráter, de integridade, não consegue ter um ministério de sucesso, porque o limite dela não é o limite do pecado, o limite dela não é o limite da falta de conhecimento da Bíblia, o limite dela não é o limite porque não ora, ou porque não jejua, ou porque não tem intimidade, que é a ênfase do Casa de Zadok, mas o limite de algumas pessoas são as suas questões emocionais. Pessoas tão abençoadas, que não rompem, que não vencem, que não avançam, porque as suas emoções, os seus traumas, a sua dificuldade de relacionamento impede essas pessoas de terem um bom convívio. O pastor Hernandes Dias Lopes, quando citou aqui é quatro situações, porque João Marcos largou Paulo e Barnabé, numa das situações ficou uma... É, pareceu ser o motivo que eu penso que talvez seja o caso de João Marcos ter largado Paulo. Paulo era um líder extremamente duro, e talvez ele estava acostumado, como o pastor falou, do, do, do Barnabé, que era amor puro, gente boa, e pegou um Paulo que, imagina no início então do ministério, né? Paulo, ó, aqui, aqui, aqui, general e tal, mas o que é isso gente? Não, estou fora. Então, às vezes, irmãos, nós somos pessoas de Deus... Nós somos pessoas abençoadas, nós somos pessoas chamadas, vivendo propósito, mas de alguma forma a gente parece um porco spin A gente parece aquele tipo de gente que não sabe resolver problema, não sabe resolver conflito, e isso dentro da igreja, e isso dentro da família. Porque muitas vezes a gente se dá bem até fora, mas não tem tido sucesso dentro da nossa própria casa, o problema às vezes está com o filho, está com a esposa, está com o marido e a gente está ali frustrado, por quê? Porque até às vezes no relacionamento de fora, a gente tem um pouquinho mais de cuidado, porque afinal de contas, estou falando de homem para homem, estou falando com a mulher de outra pessoa, mas quanto mais intimidade, mais liberdade a gente tem, menos a gente se Contém, é menos polido, é menos educado e quem sofre demais é a família E exatamente as pessoas mais próximas de nós dentro do trabalho ministerial Que são os pastores, os secretários e etc E aí eu quero começar dizendo para vocês que a grande maioria das pessoas irmãos Não é muito boa para resolver conflito e o fato de alguém ser muito bom numa coisa, um excelente médico, um excelente pregador, um excelente administrador, um excelente gerente, uma pessoa até de QI alto, inteligentíssima, como nós tivemos um grande fenômeno da nossa época, que foi Steve Jobs, uma mente genial, mas quando você vai ler os livros e assistir a biografia dele, você vê que ele era um fracasso no relacionamento com pessoas, um fracasso, como que uma pessoa tão genial era tão ruim para se relacionar com as pessoas, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, às vezes, a gente não para para perceber que a maioria das pessoas não é muito boa para resolver conflitos. Agora, os conflitos eles existem, sim ou não? Sim. É impossível não ter conflito. É impossível nem pare para ouvir alguém um dia pregar, aprendendo a não brigar, aprendendo a não ter problema mais na vida, isso não existe, porque nós estamos num mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas e com pessoas diferentes, então os conflitos são inevitáveis, a Bíblia diz como o ferro com o ferro se afia, assim o amigo ao seu companheiro, e quando o ferro bate no ferro sai o que gente? faísca, e a gente ouviu aqui a história, Paulo teve uma briga tão feia com Barnabé, que se separaram ministerialmente, a gente vai ver um discípulo, uma, a mãe de um dos discípulos pedindo para um sentar à direita, outro à esquerda, e os outros brabo. Pedro estava tão irritado, que ele perguntou, Jesus, eu já perdoei sete vezes, posso matar? Posso bater? Posso bater? Jesus, não Pedro, agora é 70 vezes 7, você não pode fazer isso. A gente vai vendo, irmãos, várias situações onde os conflitos existiam e existem. A gente ama os nossos filhos, mas tem conflito entre pais e filhos? Entre irmãos e irmãos? Entre marido e esposa? Entre líderes, pastores, ovelhas? Os conflitos existem. O segredo não é tentar viver sem conflito. O segredo é aprender como vencer e enfrentar os conflitos que surgem, e aí eu quero começar, dizendo para você uma coisa que para mim é um alívio, eu não sei para quantos aqui é, quando eu falar, se você faz parte desse time, que é o meu time, que para isso é um alívio, você dá um glória a Deus, porque lendo esse texto, eu descobri que, ficar com raiva, não é pecado, aleluia, se não eu ia para o inferno de cabeça para baixo irmão, Deixa eu te falar uma coisa, o texto que nós acabamos de ler diz iraivos O que, que o texto está dizendo? Fique com raiva, mas não pegue Então o problema não é ficar com raiva, o problema é o que eu faço com a raiva Então você está dirigindo, um cara te fecha no trânsito, você vai ficar com raiva, sim ou não? Sim, claro uma vez gente, eu vim do mundo, eu não sou filho de pastor, não tem pedigree nenhum Eu fui o primeiro a me converter da minha casa Vim de um mundo de, de droga, de bebida, de violência demais, muita briga, muita confusão E eu estava dirigindo uma vez, um cara fechou meu carro e eu quase capotei o carro com as minhas duas filhas Eu não tinha os dois meninos ainda, tem muitos anos atrás, mas eu não aguentei Eu falei assim, se eu tivesse uma arma, dava um tiro no pneu desse cara, com muita raiva Aí minhas filhas olharam, que isso papai, sou um pastor eu falei, então, minha filha. Olha como Deus fez uma obra na minha vida. Antigamente eu dava o um tiro no cara. Agora só me deu vontade de tirar no pneu dele. Isso é, isso é Deus na minha vida, amor. Como Deus me mudou, como Deus me transformou. Isso há anos atrás, hoje eu não tenho vontade de atirar. Mas na época, ainda sabe como é que é? Você fica com raiva Você chega para o seu marido e fala Querido, você vai, vai trabalhar, quando você voltar para o almoço Você vai trazer isso, isso e isso Ele fala, tá bom Quando ele chega em casa, quebra a porta, você fala Amor, cadê? O que, que ele fala? Ih, esqueci O que, que você sente, irmã? Raiva Ai, que bom, eu queria tanto casar com homem Que esquece das coisas Era meu sonho, obrigado Jesus É isso que a gente faz? ô oh, meu amor, eu queria não atrasar hoje, você está pronta 8 horas da noite, você chega 8 horas, o que uma mulher fala irmão? só um minutinho, mas ela não ficou pronta até agora, você acha que mais um minuto ela vai ficar pronta? não vai, não vai, não vai, e essas coisas dão raiva na gente, você chega em casa crente que a cozinha vai estar tudo arrumada, que as meninas entenderam, os meninos entenderam que é para deixar a casa arrumada, você chega Cama bagunçada, louça na pia Você sente o que? Glória a Deus, que alegria É tão bom ter filhos que não lavam a louça É tão bom ter filhos que deixam a gente É isso que você sente? A gente sente raiva Então eu quero dizer para você que ficar com raiva não é Graças a Deus Quando que a raiva vira pecado? Primeiro, quando a gente explode A raiva vira pecado quando eu não controlo a raiva vira pecado, vou fazer uma pose aqui, pra... outra, o problema é o seguinte irmãos, o problema é que a ira se torna pecado quando a gente não tem controle sobre ela, então, existem pessoas que quando ficam com raiva, elas, bum, explodem Imagina uma panela de pressão e de repente você está com aquela pressão, você está chateado Trânsito, igreja, discípulo, filho, marido, mulher, você está com raiva E de repente na hora da raiva, o que, que você faz? Você destampa a panela de uma vez e o caldo, puff, vai em cima de quem está perto A turma que é desse tipo que explode e eu era desse jeito, estou sendo transformado até hoje, essa turma que explode, é a turma que por um lado fica com raiva, mas por outro ela joga o caldo, tudo que está aqui dentro, a gente despeja em quem está perto, o problema é que a gente muitas vezes faz isso gritando, nervoso, gesticulando, ameaçando, é, é, é, é. Deixa as pessoas em volta, tenso, nervoso E não tem um controle A gente só para de falar quando a última gota de caldo quente sai Só que nunca sai para o chão Sai em cima de alguém Então a gente machuca A gente assusta A gente fere quem está perto de nós E aí quando eu estouro quando eu tiro a tampa, quando há uma explosão da minha raiva, aí a ira se tornou pecado. E eu quero dizer para você que tem essa tendência de explodir, que eu tenho percebido que pessoas explosivas, meu querido, terminam os seus dias sozinho. Porque ninguém aguenta. O filho vai crescendo, a filha vai crescendo, vão casar. Genro e Nora não aguentam, sogro e sogra desse jeito E eu vou contar uma coisa para vocês que a maioria aqui é casado Eu vou contar uma coisa para vocês que eu descobri Pastor Nelson, pastor Luciano, meus amigos que eu descobri Antes do indivíduo e da indivídua casar com os nossos filhos A gente tem aquela pose de durão, não é não? A gente, o menino vem na nossa casa com medo de falar que vai namorar E a gente fica naquela pose mesmo, me respeita e tal Mas irmão, depois que casa, ó É o contrário Porque se eu não tratar muito bem a minha nora Meu filho vai desaparecer da minha casa Se eu não tratar muito bem meu gerro Minha filha vai sumir da minha casa porque agora, depois que a gente casa, a gente não é mais família não, irmão, a gente é familiar Família é marido, mulher e filhos Então, eu já estou pensando e juntando dinheiro, por exemplo Eu vou fazer da minha casa, irmão, um parquinho de diversão Porque eu quero que os netos digam, pronto, onde você quer ir? Para casa daquele vovô que tem parquinho Aquele vovô que tem a Disney em casa, é lá que eu quero ir é lá que eu quero ficar, Meu eu não dou açúcar para os meus filhos, nunca dei refrigerante para os meus filhos, mas pensa quando eu tiver neto irmão, que eu vou dar sorvete, eu vou dar chocolate, eu vou dar tudo para os meninos que querem ficar perto de mim, você tem que ter, ser alguém que as pessoas querem estar perto, e gente que bum, bum, bum, bum, fica explodindo, afasta as pessoas de perto dele, então, quando você não tem controle, explode no trânsito, explode na igreja, explode em casa, isso já se tornou pecado. Gente que fica colocando a culpa no passado, nisso, naquilo, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Você foi chamado para ser uma nova criatura, não seja escravo das suas emoções. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Segundo, segundo a situação de raiva que a gente peca. Um é quando explode, o outro é quando implode. Explode Tem gente que pensa que implodir É o certo Alguém faz alguma coisa com você E você Guarda Trava Segura Esse tipo de gente é um desafio Para os que explodem Porque quem explode gosta de brigar De discutir Então ele chega no da casa Que implode e fica tipo assim Fala alguma coisa e a pessoa fica, parece que não sente, parece que nada está acontecendo. Mas a verdade, eu quero dizer para você, seu filho, sua filha, mulher, quem você conhece que é assim, líder, discípulo, é, é, vice-presidente aí do ministério, não é que ele não sente. O negócio é que no lugar de colocar para fora o caldo quente, ele trava dentro dele. Ué, pastor, isso está errado? Isso é mais errado do que explodir. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Primeiro, porque faz mal para você. Porque quem implode tem que saber que o que você guardou aqui dentro vai estourar em algum lugar. É úlcera, é psoríase, é queda de cabelo, é, é, é câncer, é gastrite. Sabe, se você guarda aquilo, vai estourar em algum lugar do seu corpo e na sua alma. Com 10, 12, 15 anos, uma hora isso vai começar a aparecer tracardia, crise do pânico, depressão, ansiedade, por quê? Porque você travou, travou, travou, travou, conteve, segurou, abafou, queria falar, mas não falava, porque normalmente junta um que explode e por isso de alguma forma manipula para o outro ficar mais quieto, e esse aqui assimila e guarda e tranca, e a impressão que a gente tem é que está tudo muito bem. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu sou casado há 24 anos e eu trabalho com família há quase 23 anos. Eu não sei de alguma coisa mais nociva para um relacionamento do que a implosão. Sabe por quê? Porque eu pego adultério, eu pego briga, eu pego um monte de coisa e a gente recupera muito disso. Mas quando alguém passa anos guardando, anos implodindo, quem implode um dia... sabe qual é o problema? É que quando explode, explode a panela. O problema de quem explode é que para ter uma recuperação dessa pessoa não dá nem para ser mais milagre, tem que ser bilagre. Porque a pessoa guardou tantos anos o negócio, que quando você vai falar com ela é um susto para todo mundo. Quando a pessoa anuncia que vai separar, quando a pessoa anuncia que vai sair da igreja, do ministério, todo mundo fica chocado. Por quê? Porque, preste atenção nisso, sem querer, ela enganou todo mundo perto dela. Não é a intenção. Mas quando você está chateado e não fala disso, não demonstra isso, não conversa isso, quem está convivendo com você pensa o quê? Está tudo ótimo. Você está comigo aqui, eu sou casado. Você está numa reunião comigo, num jantar. Eu tenho uma atitude grossa com a minha esposa. Você acha esquisito. Mas, de repente, você vê o rosto dela, o jeito dela, a cara dela, continua a mesma coisa. Todo mundo pensa, ela deve estar tá acostumada, ela não deve se importar com isso. Por quê? Porque ela guardou, não demonstrou, não falou. Entrei no carro está tudo ótimo, para mim está tudo bem, por quê? Porque eu tenho uma pessoa do meu lado que nunca reclama, que nunca se chateia, que nunca fala nada, nunca conversa, e aí eu acho que está tudo muito bem, o dia que ela chega depois de 15 anos de casado e fala, eu estou indo embora, eu falo, mas, o que aconteceu? O pastor pergunta, mas o que foi? Aonde? Como? Os meninos, o que foi mãe? O que meu pai fez? E às vezes ela vai dar um motivo daquele momento, mas na verdade aquilo ali foi a gota d'água de quem vinha em... Explodindo o tempo inteiro O pastor, o que eu tenho que fazer? Irmãos, equilíbrio Eu nem posso explodir Que é um extremo E nem posso implodir Que é outro extremo Eu preciso soltar um pouco da minha raiva E guardar um pouco da minha raiva Eu preciso soltar um pouco Porque eu sou um ser emocional E Deus me criou assim e diz: fique com raiva Mas eu preciso fazer isso de uma forma Que não desrespeite E que não agrida as pessoas então imagine de novo a panela de pressão. Um destampa, o outro trava a válvula. Esse aqui tem que fazer assim, ó. Alguém te fez raiva? Fez, pastor? O que, que eu faço? Olha aqui comigo, ó. Solta um pouco da pressão e segura um pouco da pressão. Isso é saudável. Você nunca mais esquecer, faz assim comigo, por favor. Lembra a situação de muita raiva na sua igreja, casamento, filho. Alguma coisa. E aí... Você está chateado. Um, dois, três e. Eu fui numa igreja, o cara fez. Eu falei: Que é isso, meu irmão? Ele falou: Pastor, é muita coisa que minha mulher faz. Não pode soltar tudo, não pode segurar tudo. O que, é que eu faço então, pastor? eu preciso controlar, e na hora da prática pastor, no meu, no meu casamento, com os meus filhos, no meu discipulado, com o meu povo na igreja, com a minha secretária, com o, o pastor que me auxilia, como é que eu lido com o meu funcionário, com o meu chefe, então a primeira coisa que eu quero te dizer, não fuja do problema, problema só existe para ser resolvido, se aparecer um problema, uma briga, uma discussão, uma dificuldade, entenda de uma vez por todas, não evite o conflito. Conflito é bom, conflito surgiu para ser resolvido. Deixa eu te fazer uma pergunta: se surgiu uma rachadura na porta da sua casa, na parede, um barulho no, no, no motor do carro, qualquer coisa que comece a dar problema, some sozinho o problema, irmão. Se você não mexer na rachadura, não mexer no motor, o que, que vai acontecer? Vai piorar, uma coisa que você podia trocar baratinho, se você demorar, vai fundir o motor, vai arrebentar a parede Se você não mexe naquilo ali que está com defeito, vai piorando, piorando, piorando, até se tornar uma coisa grave E aí começa um problema dentro da igreja, um, um, um menino do louvor começa a dar trabalho Aí você pensa, mas se eu falar alguma coisa eu vou perder o único baterista que eu tenho, meu Deus, eu não posso falar Aí não trata o problema Aí começou um problema em casa, ah, mas minha filha, não sei o quê, vai ficar chateada. Não falo do problema. O marido foi grosso, o rapaz troca de ferradura toda semana, inaugura a ferradura, e você... Uf, te dá um coice na frente dos outros, o que você faz? Não conversa, não trata o problema. Porque a gente tem fantasiosamente na cabeça que o problema vai sumir sozinho. Mas não some. Problema não some, problema existiu para quê? Para ser resolvido Então eu tenho que conversar O pastor, mas eu, e se eu perder o líder? Perdeu? Você vai falar com amor, vai falar com carinho, vai falar com jeitinho Vai orar antes Mas se você não tratar o baterista dando problema Ele vai contaminar o guitarrista, o baixista, o tecladista E se você adiar o problema, você perde uma equipe inteira Amanhã Você podia não ter perdido ninguém ou ter perdido só um Ah, mas é o maior dizimista da igreja E daí? Tem problema? Tem que ser tratado. Ah, não interessa quem é. A gente precisa enfrentar o problema. Fugir do conflito. Não é a solução. Aí sabe o que acontece? Olha o que acontece. Me acompanha aqui. A pessoa casou. Primeiro mês de casado. Teve uma briga. O que a maioria faz? Fica uns dois dias sem conversar. Já vi cena do... Do casal entrar na, na cozinha O menino comendo o mingau dele ó, o pai fala Fala com a sua mãe E a mãe está lá, o menino está lá Mas eles usam o menino para falar Porque não estão se falando E você diz para o seu pai E o menino assim ó, né, Olhando e tentando entender o problema Porque não estão se falando Eu já ouvi gente que brigou E não, se, e não, não dormia junto eu, eu vi gente que brigou, foi passando num corredor muito curtinho, os dois se encostaram tanto na parede para não encostar um no outro, né? um passando assim, um, para não se encostar de raiva, e não resolve, mas aí passa um dia, passa dois, volta a falar devagar, e vai se tratando, e vai falando, e volta normal, voltou normal, parece que voltou normal, eu te pergunto, esse problema aqui foi resolvido? Não, todo problema que não é resolvido irmão, vai crescer, Vai piorar, você podia tratar com uma nova algina, já vai virar anti-inflamatório Se ele aparecer de novo e você não tratar, vira antibiótico Se aparecer de novo e você não tratar, vai ter que tomar antibiótico plus Não tratou de novo, vai para a UTI com quimioterapia Porque a coisa só vai piorando, mas não é só isso Esse aqui é o problema do primeiro mês que vocês não resolveram Aí daqui a quatro meses tem outro problema e agora eu tenho esse e aquele, a minha reação foi a mesma, não tratei o problema, dei a volta, passei por cima, daqui a tanto tempo tem outro problema, e, e aí sabe o que acontece irmãos? Eu tenho encontrado casais, pais, irmãos, amigos que se amam, mas não conseguem ficar um tempo junto, sabe por quê? Porque é tanto problema acumulado, que tudo que faz encosta da choque, irrita, fica nervoso, porque vem acumulando problemas, problema não pode ser acumulado, problema tem que ser resolvido, me perdoe dizer para você a verdade, tem gente que tem mania de dormir brigado, você sabia que a Bíblia diz que isso é pecado? A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque isso dá lugar ao diabo, Gente que passa uma semana sem falar, três dias sem conversar, gela, seca o outro Isso é contra o que a Bíblia ensina para ter um relacionamento saudável Você teve um problema? Tive, pastor Tem que resolver na hora? Não Não Você teve uma briga de manhã e o que é mais nervoso vira e fala para você assim, ó, agora não Meu conselho para você, vaza Por quê? Porque se você falar agora Vai dar problema Então você tem que Segurar Evite Evite tratar Tem que tratar na hora? Não, não tem que tratar na hora Agora você não pode tratar o dia que você quiser Você tem que tratar antes de Dormir Na época um dia Começava e terminava às 18 horas Então não se ponha O sol sobre a vossa ira Eu não preciso resolver na hora mas eu tenho que tratar o problema no mesmo dia Porque senão, isso dá lugar ao diabo Quem entendeu, diga amém, amém. Segunda e penúltima coisa Quando você for tratar um problema Estabeleça limites Tem gente que fica com raiva, hein, irmão E acha que pode falar o que quer é. Não, mas eu fiquei com raiva E aí blum, blum, blum. Não Eu tenho que ter limite eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que manter o respeito, eu tenho que entender que, independente do outro ter errado, eu não posso falar o que eu quero, porque senão eu vou perder a minha razão. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia diz que a nossa boca tem o poder de gerar vida ou morte. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala na hora da raiva. Porque as nossas palavras podem gerar feridas que duram anos nas pessoas Deixa eu contar uma coisa para vocês E vocês vão entender no final porque eu vou contar essa história Tem um médico americano E todos os pregadores de família usam a ilustração desse camarada Então eu não vou demorar na ilustração, mas eu quero te lembrar Ele explica mais ou menos a diferença do funcionamento da mente do homem e da mulher e Isso é importante você entender para você saber lidar com sua filha, sua mãe, sua mulher, seu marido. Sabe o que acontece, gente? Imagina um casal brigando de manhã. Olha o que acontece. Uma briga feia. Aquela que o cara sai, ó, não vamos conversar agora não. Bate o pé, bate a porta no carro, chateado, sai correndo, sai com raiva. Mulheres. Vocês estão aqui comigo, irmãs? Ouve aqui. Quando ele saiu de casa, cinco minutos depois ele esqueceu. Você acredita nisso? As mulheres acham que não, mas deixa eu te falar, ele esquece mesmo, ele saiu com raiva dirigindo e tal, daqui a pouco ele ligou o rádio, CBN, notícia, esporte, chegou no trabalho, alguém falou rapaz, você pegou o relatório, nessa hora, ele esquece o problema, por quê? Esse médico explicou, a mente do homem é como se fosse uma cômoda com muitas gavetas e uma das máximas da mente do homem é uma gaveta não encosta na outra e nós não abrimos duas gavetas ao mesmo tempo. Isso é um fato. Você nunca vai ver um homem falando de vários assuntos ao mesmo tempo. Esse é o desafio da gente. A gente começa a conversar com a mulher. A mulher é uma cômoda de uma gaveta só. Está tudo lá dentro. Presente, passado, futuro. Esse médico disse que a mente da mulher parece um bolo de fio, tudo junto. E ele mostrou que foi... Estudando a mente da mulher, ela não consegue parar de pensar nem dormindo Uma das maiores crises das mulheres é deitar na cama e o homem fala, boa noite E a mulher fala, meu Deus, como é que pode o um cara deitar, passar assim 40 segundos e morreu? Morreu, o homem morreu, é um milagre, morre de noite ressuscita de manhã, é incrível ela deita e a cabeça dela fica, já que eu tranquei a porta, será que eu arrumei isso, será que eu fiz aquilo, dei comida para o cachorro E ela não consegue dormir rapidamente como um homem, é incrível Então a gente tem essa dificuldade, a mulher está conversando com você, ela começa a falar da igreja, o que, que o homem faz? Abre a gaveta igreja, mas ela muda, de repente irmão, a mulher, ela muda de assunto, ela não dá seta Ela não dá seta, a gente está andando e ela vrap, vira e a gente continua e ela começa a falar da mãe dela, e você fala, gente, a é igreja, então agora é a mãe, e você fecha a gaveta, abre sogra, aí ela volta para não sei aonde, irmão, ela vai e vem, é, tem uma hora que a gente fica, irmã, pode observar, tem uma hora que o cara tá te olhando assim, ó. é porque ele já está assim, eu não sei do que ela está falando, mais. deixa eu ficar aqui de cor presente, mas a minha alma não está mais aqui. Porque muda de assunto, fala de várias coisas, o homem não dá conta Então o homem para ele é uma gaveta de cada vez Quando ele está ali com você brigando, a gaveta, a mulher está aberta Ele está, esposa está brigando Que ele saiu, que falou trabalho Pá, fechou a gaveta, esposa Apagou, abriu a gaveta do trabalho E aí, ele está do trabalho, vai para o lazer Do lazer para não sei o que E vai, e vai, e vai, e vai E a mulher? A mulher Irmão, você tem que saber isso Vai passar o dia inteiro pensando na briga. E ela vai fazer assim, como que ele teve coragem de fazer isso? Aí mais tarde ela lembra e fala assim, ah, mas eu devia ter falado isso. Alguém liga para ela, e aí, tudo bem? Você não acredita que aconteceu aqui hoje. E conta o que aconteceu O cara está vivendo a vida dela, dele E ela está lá remoendo, revivendo, ressentindo, pensando E se preparando para o segundo round Pensa numa mulher que está em casa, irmão Colocando granada Faca Bazuca Metralhadora e aí 18h30, 19 horas, o cara chega do trabalho, irmã Pensa que ele passou o dia rindo, contando história, resolvendo problema, Trabalhando e você remoendo e se preparando Ele mete a mão na maçaneta, ele abre a porta E quando ele te vê, ele abre a gaveta e volta ao estado da hora que ele saiu Por isso que você acha que ele também passou o dia Pensando mas ele não passou, o momento voltou ali, e às vezes, ele vai chegar, abrir a porta, te olhar, não vai lembrar, tudo bem amor, dá um beijo, e a janta, e você fica olhando, e pensando, cínico, fingindo que nada aconteceu, mas não é, é porque o homem esquece, o homem, ele é então, esse negócio da gaveta, que o médico fala a mais incrível das coisas que ele explica, esse camarada, eu esqueci o nome dele, que é a tal da gaveta do nada. Que o homem entra, gaveta, a mulher não tem essa gaveta, e irrita ela a gente ter. Por quê? Porque toda mulher vê o homem parado, encostado, olhando para o nada assim, ó. Ela chega e pergunta, tá pensando o quê? <risos> Aí ele olha e fala, nada. E ela pensa, não é possível. Isso não existe, é claro que ele está pensando. E ela tem certeza que tem uma loira lá dentro da gaveta. Mas não tem nada, irmã. A prova da gaveta do nada é, você já viu em algum lugar do mundo uma notícia, 40 mulheres saíram para pescar. Já viu isso? Não tem, uma gosta, duas, 40 se juntaram para sair para pescar? Nunca vi. Por quê? Elas vão chegar lá, jogar um anzol, dois minutos. Não viu o peixe? Vai começar a falar. Agora, sai 40 homens para pescar, irmã. Os caras se juntam no meio de um lago assim, joga e fica. 40 minutos depois ele olha para o outro aí. Fica lá, Nós somos muito diferentes. E aí, o que acontece? Homem e mulher, marido, filho, <risos> marido, filho, homem e mulher, tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque fere... Na hora da raiva a gente fala coisa que nós esquecemos, mas quem foi ferido não esquece. Falamos coisas que podem machucar. Agora eu quero falar uma coisa, uma vírgula. Homens, nós temos que ter dobrado cuidado com o que falamos. Porque o que a gente fala, entra numa única gaveta. E as mulheres têm muita dificuldade de esquecer. Quem são essas mulheres? Qualquer mulher. Sua ovelha, sua mãe, sua filha, sua esposa. O que você fala para ela, entra. Eu vou repetir. A mulher tem que tomar cuidado com o que fala para o homem? Claro, lógico. Mas os homens têm que ter dobrado cuidado. Porque o que você fala pode ferir, machucar, afastar, atrapalhar, impedir, limitar. Você de viver coisas grandes em Deus por não saber resolver conflitos, então diga assim comigo: não fugir do problema, não fugir do problema. na hora de tratar, estabelecer limites. E por último, para mim, o segredo dos segredos: quando a gente está com raiva, irmãos, a gente tem uma tendência e essa tendência ela é Fortíssima em nós. é muito forte. Qual é a tendência? Quando a gente vai discutir com alguém, a tendência é provar para o outro que ele está errado e que eu estou certo. Primeiro, isso é muito difícil. A gente ouviu tanto na escola que o ser humano é um ser racional, que a gente esqueceu de entender que ser humano é... Também racional. Antes de racional, os seres humanos são seres, primeiramente, emocionais. Qual propaganda existe apelando para a razão? Toda propaganda que faz alguém consumir mais do que deve, tudo é apelando para a emoção. Se a gente fosse racional, a gente entrava na cadeia... E perguntava para o cara por que, que ele está ali, ele ia dizer, por que ele está? E dizer, gente, não me tira daqui não, que eu sou uma ameaça para a sociedade. Mas você vai nos presos, todos falam, não, eu não devia estar aqui, é injusto. Está errado. Não, eu não sou bem assim não. Porque nós somos seres emocionais. Então, você tentar convencer alguém que ele está errado, mas pensa numa façanha. É difícil. Normalmente as brigas das famílias, das pessoas, não saem do campo... Da tentativa de provar quem está certo e errado Nem avança para resolver de fato o problema Porque o foco é Eu quero te mostrar o seu erro E eu quero te mostrar que eu estou certo Tentando ir na razão Isso não funciona Tenta que você vai ver que não funciona Você está na mesa com o seu filho Seu filho teve uma atitude errada com você você dá uma bronca nele, você está certo, ele está errado, mas ele fica com raiva de você, ele se afasta de você, ele fecha a cara, o clima pesa e a gente fica revoltado, diz, mas eu estou certo, ele está errado. E aí, está vendo? Não sabe ouvir. E nananana, porque essa não é a maneira mais inteligente de resolver o problema. Não adianta, você está lidando com o ser emocional, não com o ser principalmente racional. Então, as pessoas ficam nessa, apontam, culpam e acusam. E isso, quando você faz, afasta, levanta muros emocionais e vai atrapalhar o seu problema, o seu, o seu, é, é, de resolver o problema. O que eu tenho que fazer, então, pastor? Isso aqui aconteceu no meu casamento. Isso aqui é verdade. Eu casei e imagina eu na mesa, falando para você do jeito que acontecia, eu vou dar exemplo do lugar e das pessoas. Imagina eu com o pastor Luciano Subirá com o pastor Elias, com o Nelson, com o Eibe, com o pai da minha esposa, com sei lá quem, você acha importante aí na terra? Na mesa, homens de Deus. E essa mulher minha, irmão, fazia uma besteira na frente dos outros. Eu devolvia a paulada na mesma hora. E eu ainda me orgulhava disso. Porque faz parte do meu temperamento odiar Hipocrisia, mentira, falsidade, faz de conta Então eu me orgulhava, eu sou assim na frente de todo mundo Não importa, não interessa, não finjo E aí a minha esposa, irmãos, entrava no carro e dizia Por que você faz isso? na frente das pessoas, eu dizia, ah, mas você falou na frente das pessoas, eu respondi, na frente das pessoas, o que, que você quer? Ah, porque vamos deixar para resolver em casa, eu falei, não, não tenho nada para esconder de ninguém não, eu não estou preocupado com o que ninguém pensa de mim não, eu quero saber, é se nós vivemos bem ou não, e a gente brigava, e depois pedia perdão e resolvia, isso aconteceu muitas vezes, mas um dia eu li a Bíblia irmão, um dia eu li a Bíblia, e lá estava escrito, que o amor não se conduz de forma inconveniente. E eu entendi que tratar essas coisas na frente dos outros não era só uma questão de sou sincero, mas era extremamente inconveniente para quem estava na mesa e para ela. E eu aprendi e cheguei no nível que a maioria já vive. Na hora não vamos tratar as coisas se possível. E de repente rolou a mesma cena e eu me seguro, para mim não é fácil, mas eu me controlo e a gente termina o jantar. E essa cena aqui, irmão, já rolou demais, viu? Muito lugar, muita família e muito casamento. Ô oh, pastor, obrigado. Isso é uma benção. Gente, Deus abençoe. Vai com Deus. Tchau. E a portinha do carro, ó. Plá. Quando a pessoa virava as costas, você é louca? Já que eu tinha que segurar, <risos> eu segurei, mas agora que estamos só nós dois aqui no carro, quase ficava endemoniado, quase. O bicho chegava a entrar, mas não possuía, antes saía. <risos> Irmão do céu E eu brigava, eu falava eu dizia, olha, eu não sei como é que eu dei conta Conto, segurar E aí ela virava pra mim e dizia Não faz assim E eu dizia, o que, que você quer? Não pode falar na frente dos outros Agora também não pode falar quando está só nós dois Ai, mas isso Falei, Não, mas tem que resolver, hein? não Não, re resolvia E sabe o que é o pior, irmão? Você fica com raiva Fala demais, perde o direito. E agora você que tem que pedir perdão. Aí eu olhava para ela, pensava, gente, ela fez errado, mas agora eu que vou ter que pedir perdão. Quase que eu dizia, olha o que você fez eu fazer. <risos> olha o que, que você fez eu fazer. Mas a gente se resolvia e não vivia em briga até que, aleluia, eu quero te levar para o próximo nível, que é, nunca fale de você, Não, aliás, perdão, nunca fale da pessoa, fale de você, nunca fale da pessoa, fale do problema, você vai repetir isso comigo, diga assim comigo, nunca falar da pessoa, Falar de mim Nunca falar da pessoa Falar do problema Sabe qual é o segredo dos segredos, irmãos? Fale dos seus sentimentos Vamos repetir o jantar? Ela errou Entrei no carro Posso fazer de conta que nada aconteceu e guardar? Não, tem um problema para ser resolvido Posso explodir com ela E apontar, acusar, culpar E querer provar que estou certo, que ela está errada Vai funcionar isso? Não vai funcionar, você tem tentado Você sabe que não funciona O que eu tenho que fazer? Falar do problema Tem uma mensagem que tem ali Que completa essa Chama Segredos para uma boa comunicação Acho que eu preguei ela aqui Quando a gente esteve no Congresso da Família Aqui em Campo Grande Ela se completa Querido, eu queria falar uma coisa com você você viu Eu posso ficar com raiva, gente? Hã? Posso Eu preciso ficar com cara de Ai, querida, eu queria falar uma coisa Não, eu tô com raiva E outra, quando a gente convive com alguém A gente sabe de ela estar tá com raiva, sim ou não? Sabe? Você sabe A minha mulher disse que eu chamo o nome dela Maírla. Eu lembro quando minha mãe falava meu nome completo Eu mijava Ricardo Vale Vasconcelos Não tinha mais jeito, lascou Irmão, eu sou de uma época que a minha mãe falava comigo com os olhos, minha mãe falava frases, minha mãe me olhava e eu, eu, eu, eu falava, entendi, meu filho, é, o, o Ricardo, dorme aqui em casa hoje, minha mãe olhava para mim e dizia assim, dorme, pode dormir na casa dela hoje, eu dizia, não tia, eu não quero dormir aqui não, não, mas sua mãe deixou, dizia, não, não, eu estou com saudade da minha cama, você pensa que eu chegava no, no, no carro e minha mãe me elogiava? Ela dizia assim, ainda bem que você não dormeu. Que você não dormisse. Minha mãe não era crente, só olhava. Então, ela sabe que eu estou com raiva. Eu falo assim, meu bem, nós tá, gente, eu vou falar do problema. vou falar dela. A gente estava na mesa e aconteceu isso, isso e isso. Estou falando de quem? Do problema. Eu não estou falando assim, ó. Não, mas você não tem jeito, não. Você é bocuda mesmo, hein? A gente não fala isso? Você é grosso. De novo. E a gente fala da pessoa. E a gente libera a palavra de maldição, irmão. Que traz problema. Você tem que falar do problema. Não é a pessoa que é assim. Aconteceu uma coisa. Isso aqui aconteceu de ruim. Vírgula. Aí você não vai falar dela. Você vai falar de você. Segredo. Querida. Quando você fala desse jeito comigo, eu me sinto desrespeitado. Quando você fala para alguém que o que ela fez gerou em você algo ruim, o que você gera na pessoa? Desejo de resolver. Vamos dar um exemplo? Faz de conta que eu sou seu pastor. Dia do pastor, batistas comemoram no segundo domingo de junho Ninguém lembrou o dia do pastor na igreja Ninguém, nada, nem parabéns, nem nada No outro domingo eu posso chegar na igreja e dizer Vocês são uma igrejazinha ingrata Povo que não me merece E quando eu terminar de falar, é verdade? É verdade Mas o que as pessoas vão sentir? raiva, chateação, ah, agora que eu vou sair da igreja mesmo? é, você não merece mesmo não, tudo na cabeça, né? eu não vou, agora olha aqui, cheguei na igreja, gente, abre a sua bíblia, Efésios capítulo 4 irmãos, antes de trazer a mensagem hoje, imagina, você tem que imaginar, pensa assim, ele é meu pastor, imagina gente, eu queria, só antes de ler a mensagem hoje, comentar o que aconteceu domingo passado gente, domingo passado foi dia do pastor, e ninguém lembrou não, irmãos, ninguém me deu um parabéns, uma agulha de presente Eu falei do problema Agora, eu sou seu pastor e eu estou dizendo o seguinte Irmãos, eu me senti o pior pastor do mundo Sabe o que eu senti? Que eu não sou amado Que eu não sou valorizado Sinceramente, me deu vontade de ir embora Para outra igreja eu não vou fazer isso não Mas esse sentimento vem no meu coração Se eu fosse a pessoa que está sentada aí, irmão Quando acabasse o culto, eu ia correr no meu pastor e dizer Pastor, pelo amor de Deus, me perdoa Sim ou não? Porque eu não falei que você é nada Eu falei que você não ter lembrado de mim Me fez mal Você me ama? E eu vou dizer uma coisa para os pastores aqui, irmãos Suas ovelhas te amam Tem três ou quatro endemoniados lá que se pudesse te matava, mas você não pode levar em conta uma igreja com esses quatro miseráveis, desses Alexandre não, do Alexandre da Bíblia, não Alexandre, você está entendendo, o latoeiro, não, tem uns, uns miseráveis lá, você deixa eles para lá, eles estão ali para te ajudar até, como é que fala, te, te moldar, mas se eu te falar, a sua igreja te ama, se você falar isso, o povo vai te pedir perdão, o povo vai te, pelo amor de Deus, pastor, dá uma chance. Por quê? Porque quando eu falo de mim, eu gero no outro um desejo de conectar e de resolver. Quando eu falo da pessoa, eu gero nela distanciamento, raiva e problema. Então aprenda uma coisa de uma vez por todas, pare de apontar e falar das pessoas e comece a falar de você, minha, o oh, oh, Ricardinho, Ricardinho na mesa da, da, da cozinha, Ricardinho, Ricardinho, oh, tô com raiva Oi pai, rapaz, do jeito que você tá falando comigo, eu tô começando a ficar com raiva eu vou querer brigar, deixa eu te fazer uma pergunta, é isso que você quer? Tô falando de mim, agora pastor, e se ele falar que é o que quer? Aí eu não tenho pregação para isso não, irmão Aí alguém segura minha mão, segura o cinto, segura tudo né? Porque se falar, é isso que eu quero, aí a mesa fica pequena para nós dois Mas, como meus filhos me conhecem, e eles me amam, e seus filhos te amam Não, não é isso que eu quero Eu não quero despertar nisso em você, raiva, chateação Então, vamos mudar o tom da conversa Eu não cheguei e falei, cala a boca, moleque, você me respeita, você é ignorante Não fale das pessoas, fale de você e do problema Quando eu falo dos meus sentimentos eu atraio e desperto na pessoa o interesse. Pai, só deu um grito comigo na porta da igreja, pai. Eu fiquei triste demais, eu fiquei com vergonha. Senti, me senti muito mal. Por mais duro que o cara seja, ele pode até ficar calado, mas lá dentro ele vai dizer: Nossa, eu não queria ter feito isso. Agora, você chegar no seu pai e falar, Mas o é um bruto, o que vai acontecer? Pancadaria. Vai ter fight. Vai ter problema. Fale dos seus sentimentos. Então, mais uma vez, diga comigo: não fugir do conflito, estabelecer limites, falar dos meus sentimentos. Fica de pé no seu lugar. Pessoas que amam profundamente seus filhos, mas os filhos estão afastados. Por quê? Porque passaram a vida tentando ensinar os filhos na base do você está errado e eu estou certo. Mulheres, homens, maridos, esposas extremamente feridos, porque passaram o tempo todo tentando não passaram do estágio do provar que está certo ou errado. Porque mesmo quando você consegue provar que alguém está errado, essa pessoa se sente mal. Ela não se sente bem, diminuída. Ela se sente com vontade de ficar longe de você e não perde você. Isso não resolve. Perdemos filhos, perdemos família, perdemos ovelhas, perdemos amigos. Porque não aprendemos a brigar. Como resolver os conflitos que são inevitáveis, eles aparecem, eles surgem, e eu preciso aprender, porque isso também irmãos, está na Bíblia, porque isso também é sinônimo de espiritualidade e santidade, não tem nada de santo em alguém que mora, jejua, busca a Deus, tem coração sincero, e sai gritando, destratando a equipe, as pessoas, as ovelhas, os amigos, as pessoas na rua, que de repente amanhã o um garçom que estava com ele no, no jantar Não pode vir na igreja Porque se olhar o pastor no pulpo e falar o quê? aquele cara gritou comigo Me maltratou lá no, no meu emprego Gritou comigo no trânsito Me chamou para a briga Isso não é santo Então a gente precisa Ter esse entendimento Que a nossa alma Limita a gente de viver muita coisa boa em Deus, sabe qual foi a oração do salmista? Eu oro muito isso. Ele disse assim: Senhor, tira minha alma da prisão, e então eu cantarei louvores ao teu nome. Feche seus olhos, por favor. Eu quero te pedir, ofereça uma resposta para Deus. Qual tem sido o seu desafio? Quando você fica com raiva, você explode implode quando você fica com raiva, você evita o conflito evita conversar, tratar quando você está com raiva, você perde o controle e não tem limites quando você está com raiva, você vai brigar e só fica tentando provar que está certo e muitas vezes não entende porque as coisas, os relacionamentos não estão boas. Porque as pessoas estão se afastando. Então agora é uma hora de você, por gentileza, de olhos fechados. E o objetivo de você fechar o olho é só para você se concentrar no que você está pensando, orando e falando com Deus. Você oferecer uma resposta para Ele. E falar, Deus, eu sei que a igreja é feita de coinonia, de relacionamentos. E eu quero ser modelo no modo de tratar as pessoas. Minha família, meus amigos, meus parentes, minha equipe, meus funcionários, meus filhos, eu quero saber resolver conflitos, eu quero saber tratar os problemas. Muito obrigado, Jesus, por essa tarde, muito obrigado por esse tempo de investimento, por esse tempo de uma boa overdose de ministrações. De crescimento, de santidade, de despertamento, de motivações, de avaliação. E eu quero te pedir no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que essa palavra, as palavras dessa tarde, desse dia... De ontem encontrem no nosso coração Solo fértil E ela produza frutos e mudança Nós precisamos de transformação De resultados na nossa vida E eu quero como ministro do evangelho Ministro de família Abençoar, estender a minha mão hoje vê a oração desse homem, dessa mulher, desse pai, dessa mãe desse filho, dessa pessoa, meu Deus, vê a oração vê o pedido, vê o desejo de consertar, de recomeçar, de fazer certo e no nome poderoso de Jesus de Nazaré pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário traz o milagre, a resposta, a bênção de termos, meu Deus, relacionamentos saudáveis, curados, faz aquilo que a Tua Palavra promete para nós, converte o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, do marido à esposa, da esposa ao marido, do pastor às ovelhas, das ovelhas ao pastor, e que sejamos pela Tua boa mão, meu Deus, abençoados, é o que nós Te pedimos... Certos da vitória No nome poderoso de Jesus Se você recebe, diga amém Glória a Deus